Muito boa noite, nós somos um encontro distante Tudo vai mudar, essa fase vai passar E que você vai fazer quatro ficar Tudo vai mudar, essa fase vai passar você vai fazer quatro com aquilo que ficar Tudo vai mudar, essa fase vai passar você vai fazer quatro ficar Tudo vai mudar, essa fase vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai passar Se um dia eu ficar rico, não mudo os que foi pobre, se minha arte me fizer imortal eu continuo humano que morre Quero manter o pé no show, quero voar o guai Quero imensidão bem perto do meu lote Vem qualquer coisa, eu sei o que leva comigo Trabalho as os Boleto sido, saiu no lucro se nunca fui detido profecias da coroa não se cumpriram E nem julgo a véia, fica falando isso No pensar tava unido com os babies foragido Não era envolvido, mas era moleque liso Mete que um tapa, e eu respondi no riso Não mudou os continuei pelado, sentado mais cegado. achando tudo engraçado Graças à resiliência, que nem sabia significado Igual a vários do meu bairro Essa prova é sobrevivência, frito de sobrevivência De péssimas experiências isso é bem pior do que você pensa Mas nós já nem esquenta, porque perder a paciência a quebrada é sofrido, eu também fazia o que? Se Deus depois me no jogo, agora aguenta Vai que vai, filhão Tudo vai mudar, essa fase vai passar tu vai fazer quatro um, ficar Tudo vai mudar, essa fase vai passar Só fazer quatro um, ficar Tudo vai mudar, essa faz, vai passar Só fazer quatro e um, o Tudo vai mudar, essa fase vai passar o mundo tá corrido, para e relaxa. Tá bagunçado, tá uma dançada. Tá friozão, tá uma esquentada. Tá estressadão, não, não é em errado. errada. Tudo é de quem se move cedo, corre, corre, que só relaxe e dorme no fim, relaxa e morre. Se for a sua resposta, tudo aqui vira o pai No meio de lote, relaxar é esporte Tô ligeiro e o meu santo tá forte. A PEC me guia, eu sou passar na sorte. Corações, eu na mas eu vago na noite. Viajar e viver o melhor que a gente pode. Sou feliz mesmo, sofredor, a vida me ensinou a ser melhor do que sou. Continuo na luta e respeito Com aquilo que ficar, tudo vai mudar. Essa fase vai passar e que você vai fazer com aquilo que ficar. Tudo vai mudar. Essa fase vai passar e que vai fazer com aquilo que ficar. Tudo vai mudar. Essa fase vai...